Olá, eu sou o Leandre, e hoje estou aqui para falar do termo deficiência, mas o que, que é realmente deficiência? Antes de a gente continuar esse vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações novas de vídeo novos, me segue nas redes sociais que estão aparecendo nesse vídeo e compartilhe esse vídeo que é muito importante para o canal. Mas o que é deficiência, Leandro? Deficiência nada mais é do que... Falta de eficiência em algo, como eu, por exemplo, tenho falta de eficiência nos movimentos das pernas e do braço, principalmente no lado direito. Um cego tem falta de eficiência na visão, como um surdo tem falta de eficiência na audição. Gente que tem falta de eficiência degustativa, o que é muito ruim. Então, deficiência nada mais é do que essa falta de eficiência. Se tu perder um dedo, tu é considerado, se tu perder um dedo, tu é considerado deficiente porque você perdeu os movimentos do dedo, falta de eficiência. E as pessoas acham que o termo deficiência é muito, muito complexo, e na verdade é só isso. Então esse foi um recadinho bem rápido para vocês, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo e tchau.